O curso de Engenharia de Produção da URGS participará nos próximos oito anos do projeto de modernização de ensino de engenharia, em parceria com a CAPES e com a Comissão Fulbright dos Estados Unidos. A professora Maria Canaroso nos detalhou como será a implementação desse projeto na Escola de Engenharia. Atualiza. O curso de Engenharia de Produção da URGS junto à Escola de Engenharia foi selecionado dentre oito cursos de engenharia em nível nacional, para participar do programa Brasil Estados Unidos de modernização do ensino uh, superior na graduação é um programa promovido pela CAPES e pela Comissão Fulbright uma comissão americana Fulbright e tem uma duração de oito anos uh, no âmbito da URGS esse projeto tem como objetivo então modernizar o curso de engenharia de produção né inicialmente e depois expandir essa é, essa experiência para outros cursos da engenharia, a partir de alterações curriculares, a partir de da implementação de práticas pedagógicas inovadoras, investimentos em infraestrutura né, para modernização de salas e aula e de capacitação de docentes, de forma a promover né, o desenvolvimento de um profissional Uh, com competências necessárias para atender as demandas atuais, mas também as demandas futuras né, do mercado, da sociedade como um todo, e uh, do mercado do setor produtivo, né, onde estarão inseridos nossos profissionais. Uh, então, o que, que se espera né, de resultados uh, né, com esse projeto, com esse programa? Uh, se espera, primeiramente, uma adequação uh, do curso às novas diretrizes curriculares para as engenharias, essas novas diretrizes foram aprovadas agora no início de, de, de 2019. Uh, o redesenho desse currículo a partir de, de competências né? Competências necessárias ou esperadas no do perfil do egresso. Uh, a inclusão de, de ferramentas e metodologias inovadoras para o ensino, uh, onde o aluno é o protagonista, né? o ator principal, na, nesse processo de aquisição de, de aprendizagem, de aquisição de conhecimentos, uh, também novas, novos métodos também de avaliação, não somente é, avaliação, uh, de avaliação de avaliação não somente por conhecimentos, se também por competências, né? uh, Claro que uma infraestrutura mais moderna que, que permita, né, adequada a implementação dessas práticas pedagógicas inovadoras, né, mais ativas. E docentes capacitados, né, para poder ministrar essas aulas com essas ferramentas, essas metodologias. Uh, e, e no final se espera promover, na verdade, o desenvolvimento de, de, de diplomados, na verdade, de gerar diplomados empregáveis e ou empreendedores também. Uh, e como, como estamos pensando, né, é, alcançar esses resultados? É, já Estão sendo planejadas, foram planejadas e estão sendo iniciadas algumas ações norteadoras, né? É, a, prim a primeira delas é estabelecer parcerias, né? Nós estamos estabelecendo algumas parcerias com instituições norte-americanas que uh, vão contribuir com a sua experiência, né? E vão nos auxiliar a capacitar os docentes é, uh, para em, em termos de práticas pedagógicas, métodos de avaliação, a gente também vai ver eh, nessas instituições a infraestrutura né, que eles utilizam para ministrar a aula uh, e toda essa troca de experiências. Outros parceiros importantes é o próprio setor produtivo, né, o mercado de trabalho, os futuros empregadores né, dos engenheiros de produção. Então, que competências eles demandam, precisam desse engenheiro de produção? e perfil né, eles estão demandando? Então, são eh, agentes importantes para... Para esse processo. né? Outras parcerias internas aqui na URGS que a gente está, ou ações que a gente está também desenvolvendo, né? é a sensibilização dos docentes, né? é, pra, que são agentes importantes, e o engajamento dos próprios alunos. Né? O engajamento, eles são os principais impactados pelas mudanças, pela modernização que estamos planejando, então é importante a participação deles. Outras unidades aqui na URGS também, o papel deles é viabilizar a implementação de todas as alterações, Eu acho que é importante esse, esse engajamento também de outros atores aqui na URGS e fora da instituição, então temos outras instituições de ensino superior locais, né, que também preocupadas com a, a modernização do ensino, com a atualização do currículo da engenharia, né? uh, esses serão parceiros importantes também para a gente é, compartilhar e trocar experiências, né? associações de classe, o próprio governo com as novas diretrizes, né? Então, nós estamos nessa fase de, de sensibilização, né? De engajamento, de parcerias e, claro, que temos outras ações, né? Futuramente, né? Para redesenhar esse currículo, para fazer os investimentos em salas e infraestrutura física, capacitar docentes uh, e, e, e implementar realmente o um novo currículo. Então, o, pro, o projeto tem uma duração de oito anos, Os três primeiros anos são de planejamento, né? e de realização de todas essas alterações e nos últimos cinco anos a gente vai implementar eh, de fato né o novo currículo o novo curso né moderno modernizado uh, e aí faremos o acompanhamento né até uh, uma turma né eh, passar por todo esse processo então eu gostaria de convidar né a todos os eh, envolvidos a todos os interessados para participar desse projeto de mudança, desse processo de modernização, né, para serem nossos parceiros.